vai começar o vídeo. Fala! Fala! Fala! fala eu dar oi. oi. É? Olá! Oi! <risos> eu tô aqui com a Muri, minha amiga, do canal... Acho aqui justo! justo. <risos> eu esqueci! Não, ela posta tudo que ela sabe até lá no canal dela. É, e ela... a gente vai esconder uma tag hoje né, juntinhas, porque ela veio bem antes ela gravar comigo. Se nesse eu não vejo, não, não é também. Simão, mas não é, 10, a... Uma Deluman. <risos> <risos> Turn down for <risos> <risos> <risos> <risos> Tá, a gente vai responder a tag Amigas. Não sei quem criou, porque eu achei as perguntas aqui num blog de perguntas, então. E vamos lá. Como vocês se conheceram? O Nihitha. <risos> na faculdade. Tá. eu não sei mais nada, só lembro que foi ah, na então... Rita tá. Eu realmente não lembro quando que a gente se conheceu. Foi no segundo semestre de 2014. Não. Ou foi no. 15? Primeiro de 15. Primeiro de 15 eu não tava de noite. Eu já tava de noite. Sim. Foi no meu primeiro semestre de noite. É, se conheceu, primeiro da noite. É, quando a gente se conheceu, foi no primeiro da noite. Pera, amiga, pera. Segura aí. Tá. <risos> Sei lá, não lembro e de nada. Eu fui meu primeiro semestre da semestre de noite, estava de manhã e mudei. E a Muri já tava de noite. E a mulher é aquela pessoa na sala de <risos> aula. <risos> essa parte ninguém precisa ver. Eu sou uma amor de pessoa, mamãe, você está assistindo isso. Eu sou uma querida. Eu sou super comportada na aula. Sou... Presta atenção as professores na aula. Realmente adora. é. Mas, assim, eu odiei ela. Eu queria matar essa criatura. Mas eu, vou, eu vou dar nela Para ela calar a boca, porque ela não parava uhum. de falar com o pro professor. E aí depois a gente teve outra cadeira juntas, lembra? Gente, eu tô. Aí a gente se amou. Eu sou dessas da primeira vez que tu olha pra mim e tu fica tipo like, ah", Aí depois tu diz: Ai que querida. Aí depois tu diz: Eu te odiava. É, Esses são é. os três estágios da minha amizade. Qualquer é. amizade. É, agora ela virou tipo minha Sia-Mesa. mesa me lembra aquelas. Eu gosto de meus co colados de, de é. Aí tipo. É. A gente podia fazer o vídeo dos braços trocados, Mora. Cara, isso nunca dá certo, eu sempre dou na cara de alguém. É, mas eu não vi a minha na tua cara. Ah, tá. <risos> Por que que eu tenho que ser na frente? Porque vai ser no teu canal. Ok! Ok, eu tô decidindo o canal do Canadá. Né? Quem é mais velha? Eu! Eu, né? Eu. É. Sim! Não, meu, certo. Tá. Eu tenho 20. Ai. Eu vou fazer 24. Pois então. Essa um é? fato sobre vocês. Algum coisa sobre nós duas. Bicho Acho que a gente se manda texto no WhatsApp. É. E áudio, sim, ah, áudios no Não, tu manda áudio. Eu não mandava, eu não mandava, ela me fez começar a mandar áudio, eu nunca mandava áudio. Tipo, minhas amigas mandavam áudio e eu ficava tipo, eu digitava textos desesperadamente correndo porque as pessoas mandando áudio. Aí ela mandava tanto áudio que eu tive que mandar áudio. Sim, porque às vezes eu tô tipo, sei lá, tô pintando a unha. E aí eu tenho que ficar conversando e eu não vou parar de conversar porque eu tô pintando a unha, né? Porque eu consigo fazer mais com ao mesmo tempo. Ah. Aí eu pegava e mandava áudio de noite, assim, eu tava deitada e é ruim de estar tá, assim. Isso é preguiça. Porque normalmente eu deixo a lá aqui na minha cara. <risos> isso não é preguiça, isso é retardadíssimo. <risos> é falta de coordenação, eu sei. E daí eu prefiro mandar áudio, entendeu? E aí ela começou a mandar áudio também. É preguiça também. E mesmo. a gente conversa praticamente por áudio. O dia inteiro. Não, o dia inteiro não, só durante. Não, no, durante as aulas eu digo, é praticamente inteiro. Ai, mas durante as aulas não a gente fala áudio, assim, hum. Com que frequência você se fala? A gente escondeu. É <risos> Então, Próximo. <risos> Todo dia, praticamente o dia inteiro. Mentira. Só passa... nas sérias que a, a, gente a gente não A gente passou essa semana direito. inteira que a gente tem falar. É. Tá Justamente bom. essa semana que a gente tava aí. Tipo, a gente... Essa semana que as duas estavam em Porto Live bonitinhas, tipo, prontas pra se encontrar. Não, a gente resolveu não se falar essa semana. Aí essa semana que a gente tá hoje a gente fica se falando o tempo inteiro. Aí conta mil negócios dela. Ai, mas eu não posso ouvir áudio agora. Então tá ali, ouvi depois, não tem é, nada é demais. Relaxa que eu não vou morrer. Vocês <risos> tempo que ela me mandou um áudio, eu tava no restaurante. Tipo, eu não ia ouvir um áudio num restaurante, ainda mais que um <risos> restaurante mexicano, não dava nem pra vir meus pensamentos. Ela quer que eu visse esse áudio. Claro! Banheiro tem isso? Não, não dava nem pra vir meus pensamentos banheiro. Meu Deus, não quero nem isso. Tu já foi num restaurante mexicano? Não, obrigada. Os caras. Os caras têm, como é que é aquelas meninas? Os mariatos Tem os mariates lá? E os mariaques ficam num, numa. Peraí, num foi cam... no guacamole? Sim, no um guacamole. Ah, tá, sei. E não, ah, os mariates, não, no eles, eles ficavam num cantinho lá no. no tipo, eram, são várias áreas de. Mesas, tá? uhum. Aí tá um eles tava no cantinho e do lado desse cantinho tinha os banheiros, ou seja, o som tava todo no banheiro. Merda! Hum, não. É pra fazer xixi que tu Aham. Foi em Foi, o foi emocionante. A ah, fazia tum tudo, tudo, tudo, tudo, Ai, outra foto a gente conversa com ela pra fazer xixi. Ah, sim, direto. É, é que eu tenho uma conexão muito forte com o banheiro, tipo. <risos> eu quero é que ela não tenha noite de dizer isso. Não. Pô, é todo mundo no banheiro. E aí eu tenho que conversar com ela e que eu tava com todos... uma vez que eu, tô, que eu e o Isma, a gente foi cada um no banheiro da mesma casa E a gente tirou foto... E namorado A gente tirou uma foto, tipo, estou no banheiro foi que, no a momento. que nível eles chegaram? 3 anos de namoro Ai, não sei Tu chega lá Ai... Amor Ai ai Próximo ah. Meu chocolate favorito ao é leite preto, pronto <risos> Tu sabe o meu? que é branco, não é? Não. Não? Oh. Não tenho nem ideia. Amargo. Sério? Uh -huh. <risos> <risos> eu gosto de chocolate amargo, ou 40% de cacau, ou meio amargo. Eu deixo chocolate Tudo forte. que tem de tipo amargo eu gosto. Eu gosto ou do leite, que é tipo super suavezinho uh -huh. e ninguém ia tomar o um sentido. Ou o branco, hum. que tipo, toma o sentido de chocolate. Porque, Porque chocolate. não tem chocolate, né? Hum. Que é açúcar e leite. Troca, fui iludida. Me <risos> disseram que era chocolate. Não, sorry. <risos> uma gota de chocolate lá no meio. Eu tenho esperanças. tipo, Tá bom. Vocês vão brigar. É, é, é Essas eram suas brigas. É, é. A gente briga, mas a gente acaba lendo uma da outra e não rola. Não rola. É, não, não. A gente tava tendo uma DR no WhatsApp antes dela chegar. E a gente resolveu, tipo, vem pra cá. A gente, tava tendo uma DR. É, a gente tava tendo uma DR. Então eu tava quase apanhando a gente tava tendo uma DR. <risos> Sim, né? Tu não ligou pra mim? Eu te... só eu que procuro ela. Ela não me enviou. Tá, ah, tá bom. Uh... Next. Se sua amiga estivesse sendo traída pelo namorado, você contaria? Sim. Sim. seria é a primeira pessoa a Eu ia tirar foto ainda. Também. Mandar no, no snap. Miga, olha. É Aí ele olha pra cara dele né? e dizer, se fodeu. <risos> Pete. Sim, eu é contaria. Vocês costumam sair juntas? Não. A gente sai tá juntas é. Nosso programa certo cérebro é frustrado Comida Falou em ter comida A gente tá sai junto A gente vai comer junto é. A gente foi até o Valig Porque ela queria na Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola patrocina Por favor Justo? Acho justo Acho <risos> justo Eu descobri que eu tenho muita coisa da Coca-Cola. Eu imagino. Sério, eu tenho uma partilheira que fica em cima da minha cama uhum. e ela é cheia de CDs e o cinto de colúcia. E eu já combinei com a minha mãe: Mãe, eu quero trocar a decoração. Aí eu vou botar essas coisas dentro de uma gaveta. Aham. Uhum. Tem uma gaveta em que não tanto um plano armário. Sim. Aí eu pensei: O que, que eu vou botar nessa partilheira? Vou botar minhas coisas da Coca-Cola. Vai dar pra botar tudo. E é tipo: É quase a minha parede inteira a estante. Não vai faltar espaço? <risos> Maybe. Eu espero que não. E... Não. Não, próxima. Ah, tá, acabou. Um hobby. Meu, eu tenho que ser o teu. Pitar, gente, vídeo as uh, vídeo. Cuidar da pequenininha lá. Uh, mandar áudio. <risos> Me responder com textos enormes. <risos> Sem dar enter entre eles. Mandar 50 mensagens pra dizer um texto só. Pelo amor <risos> de Deus! Às vezes eu tô, tipo, deitada na cama, aí de repente meu celular começa... Não, não é esse teu toque de celular, amiga. Não, isso é no Vibra-Call. Ah, como é que é teu toque de celular? Banana! <risos> eu não acho que eu toquei. Ah, não, hoje não, banana! Imagina no meio da aula, todo mundo concentrado. <risos> do nada, do nada, dá um... Banana! Tá bom, é o é celular da Muri recebendo uma mensagem. É. No meio da aula. Às 11 da noite. Às 11 da noite, a gente já não tá no meio da aula. As não, 11 eu já tô em casa. eu não. 11 da noite eu tô sem da cidade da Rita. Eu tenho carro. Hum, Um dia então, eu chego lá. <risos> não, porque <risos> eu... place. só falta um ano de faculdade e até agora eu não tirei nem carteira. É, tu não chegou. É, não, vamos lá. <risos> Acho que não. No próximo curso, quem sabe. Hum. O <risos> meu sonho de consumo. O teu é mora fora. Hum. E o meu. Se casar. <risos> Eu knew it! eu <risos> Ai, é isso! Acabou. Acabou! Bye! Não esquece de dar o um like aqui embaixo, hein? aí! <risos>